Você gostaria de aprender o jeito certo de visualizar seus desejos e ativar a lei da atração para a realização deles na sua vida? Agora você vai aprender de verdade como fazer uma poderosa visualização criativa para atrair a manifestação de seus desejos e também vai aprender qual o momento exato para entregar seu desejo ao Criador. Conheça o áudio que vai te ensinar passo a passo uma técnica de meditação infalível para alinhar sua energia interior com as vibrações criativas do cosmos, ativando a poderosa lei da atração para atrair a manifestação dos seus desejos na sua vida. Clique agora! no link da descrição deste vídeo, logo abaixo, e veja como fazer a técnica de Meditação dos Desejos. Faça hoje mesmo essa técnica de Meditação dos Desejos e veja o poder da realização em sua vida naturalmente e sem sofrimentos. Não perca mais tempo, clique agora e saiba como fazer a técnica poderosa de Meditação dos Desejos. Gratidão a todos.